Bom dia, Ser de Luz! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso 17º dia do ciclo de decreto de 21 dias com Arcanjo Miguel. Lembrando que este decreto de cura, proteção e limpeza profunda deve ser realizado por 21 dias consecutivos. Visualize Arcanjo Miguel à sua frente, te abençoando.